Alô nossos seguidores, nossas seguidores, nobres seguidores, nobres seguidoras, momento Unimed. Hoje com a presença do doutor, do doutor João Alberto Reitmaier, ele é reumatologista, e vamos falar o mês de fevereiro é para dar aquela atenção especial, diferenciada, para chamar a atenção na realidade sobre fibromialgia e também lúpus. E o doutor, que é a sua área, vai contar para nós aí os cuidados que se tem que ter, e também, muitas vezes, aceitar essa doença. Mais, mais ou menos por aí, doutor? Seja bem-vindo. Então, realmente, são duas situações, a fibromialgia e o lúpus, que esse mês estão em, em campanha de conscientização, certo? E são doenças que acontecem na nossa sociedade. A gente tem pessoas em, que, que são acometidas e, às vezes, outras que podem ter até algum sintoma, e não sabe exatamente o que está sentindo, certo? Então vamos falar primeiro da fibromialgia, certo? Fibromialgia é uma condição de dor, a pessoa tem uma sensibilidade dolorosa nos braços, nas pernas, muitas vezes associada a distúrbios do sono, tem alteração de humor, ansiedade, depressão e uma dor, parece que insuportável, às vezes chega a ser uma dor assim que realmente prejudica o desempenho da pessoa. Só que não existe um exame específico, Você é muito frustrante às vezes para a pessoa porque ela vai de médico em médico, ela sente aquela dor, ela sente aquela dificuldade em executar as tarefas que, que fazia no trabalho ou cuidado da casa, enfim, e vai num médico, vai no outro, vai no outro, faz exame, exame, exame, e nada se chega à conclusão. Porque essa é uma condição de a pessoa sentir mais dor, mas não tem outra, é, um exame específico para fibromialgia. Então, acontece que a gente acaba fazendo uma grande quantidade de exames justamente para descartar outras doenças que podem simular a fibromialgia. Um aspecto positivo da fibromialgia é que ela em si não vai provocar um dano articular, quer dizer, não vai estragar uma articulação, não vai prejudicar o coração, não vai prejudicar pulmão, não prejudica nenhuma função. Mas a pessoa sofre, sofre pela dor e pela dificuldade em executar as tarefas, certo? Então é uma condição que não se sabe exatamente o que que acontece, por que que isso acontece. Às vezes a pessoa sofre um, um acidente, uma infecção, alguma coisa, e aquilo desencadeia. Mas a causa, assim, por que que aconteceu aquele quadro de fibromialgia, não existe. Existe controle? Existe um tratamento, às vezes melhor para algumas pessoas, para outras pessoas é um pouco frustrante, a pessoa, apesar dos medicamentos que se usa, acaba sentindo dores ainda. É importante o paciente com fibromialgia fazer exercícios, isso é muito importante, isso é um dos tratamentos. Então, uma da abordagem é fazer exercícios, sempre, e a outra tem alguns medicamentos que se usa para diminuir essa sensibilidade dolorosa que a pessoa tem exagerada. Eu uso assim mais ou menos uma situação: a pessoa vai tomar uma injeção. Um diz que a injeção dói, o outro diz que a injeção não dói. É a mesma injeção, é o mesmo profissional que aplicou, porque a pessoa passa a ter uma sensibilidade dolorosa maior. É, é o que eu falo sempre: assegurar. A doença em si ela não é tão perigosa como um diabetes, como uma tuberculose, etc. E tal, e outras doenças assim. Mas é uma doença que deprime muita pessoa porque ela tem dificuldade. Então, se é uma dona de casa, não consegue mais limpar a casa, ou se a pessoa tem um, um trabalho, aquele trabalho se torna extenuante e era algo que fazia, assim como uma relativa naturalidade. Certo? Doutor, só interrompendo, mas dentro desse Sim. raciocínio, esses exercícios, claro que a pessoa vai ter dificuldade, uma caminhada já resolve? Caminhada faz parte. A caminhada ajuda, mas é importante um trabalho mais global, entende? então eu coloco assim, sempre é bom fazer uma natação, fazer um pilates, se a pessoa conseguir tolerar até uma musculação, o importante é fazer alguma coisa, tem que fazer, a caminhada ajuda bastante, Caminhada, tudo que ativa o corpo, tudo que ativa a musculatura, tudo que ativa a circulação, ele é positivo, eu gosto de equilibrar, não fazer só a caminhada, fazer outros tipos de exercícios, ou um dia a caminhada, um dia uma academia, alguma coisa. É importante, sim, para movimentar a pessoa. Porque se a pessoa ficar cada vez mais parada, cada vez mais restraída, a tendência é só piorar. Fora que aí começa, às vezes, a aumentar o peso, começa a ter outros problemas por conta do, da inatividade, vamos dizer assim. Então, assim... Eu sempre falo com os pacientes, temos a medicação, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que fazer um esporte, aí dependendo da pessoa, da condição da pessoa, você vai escolher o que, o que a pessoa gosta ou o que a pessoa pode fazer. Mas assim, tratar a fibromialgia sem a pessoa praticar algum esporte, alguma atividade física, é, é praticamente é, é certo que o resultado vai ser ruim. Medicina, 50% nesse caso, 50% a pessoa se ajudando, ir para atividade física? Sim, sem dúvida. Exercício físico é algo assim que realmente faz a diferença. Eu digo, e no mínimo você vai estar preservando a sua saúde como um todo. Porque, como a fibromialgia não causa em si uma lesão séria, muscular, você não, não, não vai identificar isso. Se você fica sedentário, começa a aparecer uma série de outros problemas. O duro é a pessoa quebrar essa barreira, né? porque vai entrar na academia, vai começar a caminhar, vai até sentir um pouco mais de dor no início. Depois não, depois a atividade física se torna algo rotineiro e a pessoa começa então a ter um desempenho melhor, certo? Então é mais ou menos isso aí da fibromialgia. O importante, é, eu, eu, acho, eu coloco assim, olha, a fibromialgia não é uma doença no sentido de... Uma tuberculose, que ela vai lesionar um pulmão, um diabetes que vai trazer. Mas ela prejudica o desempenho, sim, da pessoa em fazer as atividades normais. Né? Doutor João, e o lupus? O lupus já é uma coisa diferente. O lupus já é uma, les... uma doença que pode provocar lesões sérias. O que, que causa o lupus? O lupus é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune eu acho importante explicar para os seguidores. Nós temos o nosso sistema imunológico que existe para nos defender das agressões do meio ambiente. Por exemplo, um vírus, uma bactéria que venha nos atingir e nós temos esse sistema imunológico. Não se sabe por qual motivo é, esse sistema entra em desarranjo e começa a atacar o próprio organismo, certo? Muitas doenças têm essa origem, o lúpus é uma delas. E. O que, que acontece? Com essa produção desorganizada de, de anticorpos, que são as, as nossas defesas, em vez de agredir um ser externo ao organismo, uma agressão externa, uma bactéria, um vírus, como eu coloquei, aquela defesa passa a agredir o próprio organismo. É o fogo amigo. É como se um, um exército, em vez de atacar o inimigo, acaba atacando o próprio o próprio, né, próprio colega, a própria força. Então, o lupus ele manifesta-se principalmente numa faixa etária de mulheres mais jovens, mais mulheres do que homens, mas tem homens também. Pode afetar até crianças e até pessoas de mais idade. As manifestações do lupus mais comuns são as cutâneas e daí vem o nome lupus. Lupus vem do latim que quer dizer lobo porque a lesão característica do lupus é uma lesão de pele no rosto alguém imaginou que parecia a face de um lobo então por isso o nome lupus a pessoa passa a ter lesões de pele avermelhadas começa a ter inflamações a pele inflamada no rosto principalmente em região de sol então Qualquer solzinho queima a pele na pessoa, que antes não queimava. Então, é, até uma vez, a gente ouviu isso de uma pessoa que ela sempre ia para a mesma praia, usava o mesmo filtro solar e um certo ano ela teve uma queimadura solar intensa. Então, investigamos e concluímos. Não era problema com o filtro solar, nem que ela mudou a, o hábito dela. Ela estava com lupus. Certo? Então, são lesões de pele, 80% das pessoas têm, lesões muitas vezes que pioram é, com a exposição solar. Né? Essa é uma lesão importante. O outro sintoma importante do lupus é a queda de cabelo, uma queda de cabelo anormal. É comum as pessoas falarem em épocas do ano que tem uma queda de cabelo, cai um pouco o cabelo, depois aquilo se regenera. No caso do lupus é uma queda de cabelo importante, chega a formar-se em assim, áreas sem cabelo, no couro cabeludo. Isso, especialmente em mulheres, é, um, é uma situação. Isso pode ser revertido com o tratamento. A questão é que, muitas vezes, o lupus pode afetar órgãos internos, como rim, pulmão e coração. E é aí que ele se torna uma doença mais séria. Mas tem tratamento. O importante é tentar diagnosticar o mais cedo possível. Né? Então, a pessoa passa a ter lesões de pele, passa a ter queda de cabelo, pode ter febre, pode ter emagrecimento, e aí tem que procurar um, um atendimento médico e começar essa investigação, que nem sempre é tão rápida. Mas, diferente da fibromialgia, você tem exames mais específicos para o lúpus. Então, você consegue ter um diagnóstico mais preciso, mais definitivo. E tem tratamento, é importante dizer. É uma doença simples? Olha, lúpus, a gente tem pacientes com lúpus leve e tem lúpus mais grave. Mas tem tratamento, tem bastante tratamento, sim. Certo? E o importante é, o lúpus é uma doença que vai ter períodos de acalmia e períodos de agravamento. Isso é o típico do lúpus. São a, ele se acalma, de repente ele tenta entrar em atividade. De repente ele se acalma, tenta entrar em atividade. Então, o tratamento, a gente tem que ser, sempre tem que estar atendendo, sempre tem que estar fazendo. Não é ir lá fazer uma consulta e aparecer três anos depois no médico, depois que a coisa entrou em atividade. É importante o acompanhamento constante. Existe uma época do ano porque o lúpus ataca mais? Não. Né? Não. O que acontece é isso, às vezes no verão, devido a mais sol, então acontece uma piora no quadro de pele por causa da, da, do sol. Né? Mas não, não, é uma, não é uma doença assim que tem uma época do ano mais importante ou não, certo? É uma doença assim que realmente ela é importante, não é tão frequente quanto a fibromialgia. Né? Então, não sei se seria falar isso. A fibromialgia tem mais do que o lúpus, só que o lúpus tem essa condição de que ele pode se tornar uma doença mais séria, mais grave, fazendo lesões realmente de órgãos-alvo, que seria principalmente rim, pulmão e mesmo na pele. Ele pode, pode causar cicatrizes e então. tal. Mas tem tratamento, isso que é importante. Então, a mensagem final que fica, eu acho que primeiro aos portadores da fibromialgia, é que é uma doença que, embora cause sintomas, cause dificuldades no dia a dia, ela não é uma doença assim tão perigosa no sentido de causar dano a órgãos importantes do corpo. Já o lúpus, a mensagem que fica é... Se você tiver alguma lesão de pele inexplicada, uma queda do estado geral, febre, dores articulares, uma fraqueza inexplicada, queda de cabelo inexplicada, procure um médico. Nem que comece com o clínico geral, mesmo do posto de saúde, mas procure atendimento. Porque quanto antes se, se descobrir, quanto antes se começar um tratamento eventual, é muito melhor para a pessoa. O importante também, se você tem lúpus, não deixe de fazer o acompanhamento. Mesmo que você esteja bem, que esteja bem controlado o lúpus, você tem que fazer exames periodicamente, manter o tratamento. E só modificar o tratamento por orientação médica. Nunca pare de tratar. Ah, estou bem, estou tranquilo, acho que eu não preciso mais. O lúpus fica lá quietinho, esperando você parar o tratamento, para ele entrar numa reativação e, às vezes, essa reativação, às vezes, é séria. Então, aos lúpicos, às pessoas que têm lúpus, façam o atendimento sempre, periodicamente, fazer exames e nunca parar de tratar sozinho. Muito obrigado, agradecendo a presença obrigado. do doutor João Alberto Reitmaier. Obrigado a vocês pela oportunidade de ajudar, a trazer essas informações ao pessoal. O Momento de MED fica por aqui, com essas informações, mês de fevereiro, importante então para vocês que nos seguem, acompanhar, portanto, todas essas informações, essas dicas do Dr. João Alberto Reitmeier, falando de fibromialgia, fibromialgia e também do lúpus.